Oi ei gente linda, tudo bem por aí? Queria antes dar dois recadinhos para vocês. Primeiro, os acessórios da Ana Cipollati. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Entra lá para vocês verem. Segue a Ana, vocês vão ver cada peça maravilhosa que ela faz. E o segundo recadinho é sobre o nosso sorteio. Já fui na Beauty Fair e trouxe a boneca de treino e vai ser sorteado dessa vez aqui no seu canal de tranças. Então, já se inscreva porque só quem estiver inscrita é que vai levar o prêmio, tá bom? Não sai daí não, que eu volto já já. Você pode repartir no meio ou nas laterais. E também pode tirar umas mechas na frente e do lado para fazer uns cachinhos. Pentei todo o cabelo para trás. Agora você vai tirar uma faixa de cabelo de uns três dedos da altura da sobrancelha até atrás. Pentear bem, dividir em três partes, iniciando uma trança de três mechas normal. A partir daqui, você vai dividir em duas, sendo que uma é mais fininha, a mecha que você vai passar é a mais fina, e a que você vai reservar é a mais grossa. Agora, você traz uma mecha de lado frente, penteia, e é ela que você vai embutir. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Separa a mecha fininha que vai passar e reserva a mais grossa. Trago uma mecha de lá da frente, sempre penteando e alinhando. De novo vou separar uma mecha, a menor eu vou passar e a mais grossa vou reservar. Puxo outra mecha lá da frente para embutir. Mais uma vez, separo as mechas, reservo a mais grossa e vou puxar uma mecha lá da frente para embutir. Repito esse processo até ficar com três mechas reservadas de cada lado. Aqui, nós já temos três mechas reservadas de cada lado. Agora, nós vamos começar a embutir essas mechas. Não do mesmo lado, e sim do lado cruzado. Ou seja, você vai pegar a mecha primeira oposta ao lado que você está embutindo. Vai adicionar essa mecha... E vai continuar todo o processo normal, separando a mecha pequena que vai passar. Reservando as outras três, vão sempre ficar três mechas. E trazer uma mecha de lá da frente, também para embutir. Então, você vai embutir agora duas vezes. Novamente, você traz uma mecha de lado à frente e trazer a mecha oposta que foi reservada. A primeira de cima sempre. E assim você vai fazer até a altura que você quer, até o final. Separa uma mecha menor, passa e a outra você reserva junto com as duas anteriores. Acabaram todas as mechas para embutir das laterais. Então agora você só vai abrir a mechinha, passar a pequena, reservar a mais larga e trazer a primeira de cima oposta para embutir. O mesmo processo até terminar o cabelo lá embaixo. Prenda com um elástico de silicone. A próxima etapa é ir afofando essas mechinhas. Que ficaram por cima, nós vamos pegar a trança, segurar embaixo e beliscar cada mecha dessa devagar e com cuidado. Com o spray, você já vai limpando as mechas. E fazendo as marcações Use o grampinho em U Para definir melhor a marcação grampo em U, você também pode usar palitinho, esses são japoneses mas tem os palitos de churrasco que funcionam muito bem e já dá pra ver o nosso penteado se formando Você vai abrir um buraquinho depois de prender com o elástico de silicone e torcer para dentro. Por trás, você aperta o elástico e prende o que restou com um grampinho. Olhe se as duas partes estão iguais, se não tem uma mais larga que a outra. Enquanto eu corrijo as laterais, eu vou mandar beijo. O primeiro beijo vai para Neusiene Neuziene Sena Barbosa de Alenquer, no Pará. Ela mandou foto das tranças dela e dela também. Um super beijo e muito obrigada por participar. Um beijo para Rafaela dos Santos Schimmer e a mãe dela, Kátia Helena. Muito obrigada, meninas, pela participação. Um beijo também para Fátima Souza. Ela é de Madalena, no Ceará. Muito obrigada. Esse é o grampinho, o arranjo que eu vou colocar. Ele é da Ana Cipollati. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Gostou, deixa seu like aqui embaixo E já se inscreve no canal Porque logo logo vai ter sorteio Um super beijo E até a próxima